tema de hoje é o Open Banking, né? a gente falar da plataforma da WSO2, é, tentar ser um pouco mais prático e menos teórico, é, Essa foi uma necessidade que eu acabei vendo após assistir alguns webcasts, eu vejo que muita gente, é, o tema está bem quente, né? o tema Open Banking por conta da, da regulação que vai entrar agora, no mês de novembro, e, e eu queria aproveitar essa sessão com vocês para apresentar um pouco da, da plataforma da WSO2, tá? E de uma forma mais prática. Então, eu sou Roberto Monteiro, eu trabalho na área de canais aqui da WSO2, responsável por Américas, tá? também sou um entusiasta aí da de tecnologia e principalmente de open bank é, não precisa é, não precisa ficar preocupado porque é, não vai ser uma, uma apresentação de marketing vai ser uma apresentação técnica tá a gente quer mostrar mesmo a, a ferramenta como que ela funciona é, enfim a gente tem uma agenda é, pequena Basicamente, eu vou comentar alguns pontos, da, principalmente do Open Banking aqui no Brasil, né? alguns timelines, é, o que, o que, real, o que é, compõe a solução de Open Banking, né? é, e, e partir logo para demo e mostrar um pouco também da nossa experiência aí com projetos de Open Banking ao redor do mundo. Eu vou Sobre Open Banking no Brasil, tá? É, tem uma definição aqui do banco central que eu que eu gostei muito que é a essa a padronização né de do, do compartilhamento de dados e serviços através de sistemas integrados e abertos então eu achei bem interessante essa definição cada tem existem várias mas eu gostei bastante porque a tecnologia ela ela é o que viabiliza é, todo esse conceito por trás do Open Bank, né? E quando a gente fala aí do, dos principais direcionadores, a gente está falando de uma redução, né, da fricção com, com a, a abertura de dados do, dos bancos através de APIs, né? A, é, aumentar a competitividade do setor, que, que principalmente aqui no Brasil a gente tem aí basicamente seis bancos grandes bancos é, como quase um monopólio né dos da, com o com um monopólio dos dados é, a colaboração então entre é, entre as, os principais players desse setor e a experiência do usuário principalmente né que é quem quem é o dono dessa informação e por isso é tem, tem motivado toda essa, essa ideia por trás da experiência do, do usuário o Open Banking não é um tema é, muito novo. Né? Ele já começou, é, bem dizer, em vários lugares do mundo. O Brasil está com, com um timeline é, bem agressivo em termos de adoção. Tá? A gente já, já tem experiência em outros mercados, é um diferencial da wso 2 A gente tem uma solução é, robusta, é, e, e, e vários clientes aí vários deployments ao redor do mundo então a gente percebe algumas tendências né a gente sabe que, que ainda aqui no Brasil tem muita discussão é, ao redor do Open banking o que vai ser é, que há, quais as apis como é que vai ser esse, essa definição mas ao mesmo tempo olhando a, a, os deployments olhando, as implementações que nós fizemos ao redor do mundo, a gente consegue entender um pouco é, a dinâmica e, e ter uma previsibilidade de como vai ser aqui também. Tá? É, então, é, enfim, tem, tem vários padrões aqui, CDR na Austrália, PSD2 na, na Europa, UK, nova geração, tem Singapura, tem no México alguns são é, algumas regiões drivadas por entidades né, regula, é, regulamentares e outras é, por própria iniciativa do mercado, tá? de, de abertura dos dados, de fomentar é, novas linhas de negócios, por fomentar, é, enfim, a expansão dos seus serviços. Então, a gente tem um mix, mas a gente entende que alguns requisitos são comuns e básicos em, em cada uma das implementações. Então, a gente teve aqui no, em maio essa, a, a primeira resolução né, publicada, é, a gente vai ter algumas fases do Open Banking aqui no Brasil, a primeira iniciando já em, em novembro, né, é, onde alguns bancos foram selecionados e segmentados aí em seis níveis, o primeiro e segundo nível, aí é, já, já tendo que, que abrir né, informações do, do, dos seus é, clientes, é, basicamente dos serviços que eles possuem dentro de cada banco, então a gente tem isso em novembro, a gente vai ter é, em maio já uma segunda fase, a hora que aumenta essa... É, quantidade de empresas que vão fazer parte desse ecossistema, tá? então, é, enfim, em, algum, em algumas regiões a gente tem lá é, dados de acesso é, do cliente, a gente tem é, APIs de pagamentos, mas o padrão que a gente percebe em todas elas é, é enfim a segurança por trás das APIs, né? como eu vou expor esses dados para fora, como é que eu vou trabalhar os conceitos de segurança, como é que eu vou suportar um, um protocolo OFF2, como é que eu vou suportar a MTLS, como é que eu vou fazer o, o onboarding desses usuários, é, como é que eu vou trabalhar a parte de consentimento, que é muito importante, né? ou seja... É, cada cliente, cada usuário da plataforma vai ter que consentir, vai ter que dar permissões para que é, uma uma entidade acesse seus dados e, e tenha acesso às informações que ele tem no banco. Então o banco vai ter que controlar é, tudo isso, tá? É, basicamente esses são o, o, o todos os requisitos, né? É, digamos assim os principais requisitos da plataforma de open banking. Ele ele ele não é limitado, tá? A, a isso eu acho que o conceito de open banking é muito amplo. Não dá para a gente falar que é só tecnologia, não dá para a gente falar que é só comunicação, não dá para a gente falar que é só segurança. Ele, ele envolve muito mais e e até difícil dizer que se a gente tem uma plataforma completa de open banking, porque é, não tem limites, assim, bem dizer a, a, a criatividade vai fazer um grande diferencial em cada solução de OpenBank, tá, mas o que que a gente identifica de, de padrão, né, então principalmente a, a, a abertura de dados através de APIs, tá a, a segurança desses dados, então isso é muito importante, a integração com sistemas core né, os core bancários eh, dos bancos, toda a parte de consentimento, né, dos, do gestão do consentimento, a parte analítica, eh, para vocês verificar, para que eh, seja possível verificar eh, se tem alguma transação fraudulenta, se tem algum risco, enfim, toda a parte de, de uso dessas APIs, a parte de third-party onboarding, que é, é todo o onboarding da, da, das empresas que vão fazer parte desse ecossistema. Tá? Então, tem todo é, um requisito pra, de segurança para você é, fazer o onboarding de uma empresa. Toda a parte de, de reporting, em alguns lugares, tem é, a, essa, essa, nesse, essa, esse requisito de você ter reports de uso da plataforma, é, enfim, você ter o controle total é, de, de quem está usando, como está usando, quantos pagamentos foram feitos, quantos dados foram acessados, enfim, é, um, é uma questão regulatória também, é, a gestão do, do, do ciclo de vida, né, do, de uma entidade terceira, então, de uma fintech, de, de um... De, de todos os players que vão fazer parte do ecossistema, a questão de segurança para você ter vários fatores de, de autenticação, né, para permitir o acesso a esses dados, e um portal do, do desenvolvedor que ele vai conseguir consultar essas APIs, a documentação, é, enfim, verificar tudo o que tem. Então, como eu falei, não quero que essa seja uma apresentação teórica, é, o objetivo é a gente mostrar, então, cada ponto desse aqui é, na prática. Vamos começar, então, pelo, pelo portal do desenvolvedor, tá? Como é que o, o desenvolvedor vai, é, vai, vai ver é, e vai consultar essas APIs. Então, deixa eu maximizar aqui, que acho que fica melhor, não esquentem tem que demonstração ao vivo, é isso mesmo, tá? É, esse é o portal do desenvolvedor, então aqui no primeiro acesso, é, eles vão conseguir assist, é, verificar né, as APIs que estão publicadas, as APIs públicas, é, então, a gente já tem um controle inicial sobre que, é, que APIs vão ser públicas, que APIs são a, as, as obrigatórias, e ao mesmo tempo abre espaço também um, para você publicar outras APIs, né? é, para você criar negócios com outras APIs, é, enfim, trabalhar o conceito de monetização e tudo mais. Então, o primeiro ponto é, é o login né, de, um, de um desenvolvedor. Então, é, esse desenvolvedor vai fazer um login e a partir desse momento ele vai ter acesso às APIs que ele é, teria visibilidade. Tá? Então... É, a partir do momento que ele, que ele vê essas APIs, ele vai conseguir é, verificar é, todos os, o, os recursos que essa API tem, ele pode ter um SDK, ele pode fazer algum comentário, ver a documentação, verificar os gateways de produção e sandbox, fazer um rating de uma API é, e todo, todo o conceito, do, do onboarding, né? criar uma aplicação para fazer essa chamada. Então, ele pode vir aqui, ele tem já um, um, um controle de cota que ele pode definir, qual plano que ele quer subscrever, ele pode definir o tipo de token, e ele vai, num conceito de autosserviço, é, trabalhar aqui as questões de, de, de chave, certificados. É, então, basicamente, eu, a partir do momento que eu criei uma API, eu venho, é, eu venho aqui, eu quero subscrever essa API, é, eu vou escolher um, um Throttling Policy, é, nesse Throttling Policy eu posso deixar restrito a quantidade de transações que eu vou permitir, eu posso monetizar esses planos, então eu estou subscrevendo essa API, eu posso vir aqui com a mesma aplicação subscrever várias APIs é, várias APIs ao mesmo tempo tá? Então a gente está fazendo aqui, níveis diferentes, também não no, também no importa, é, cada API, então eu estou com a minha aplicação, subscrevendo essas APIs. Na aplicação em si, é onde eu vou gerar as chaves né, de sandbox ou de produção. Então eu vou colocar aqui o meu callback URL que eu tiver, e aqui eu já começo né, a trabalhar a questão do certificado. Então é, esse é um conceito muito importante, porque... É, o é um mercado vai ser regulado, então cada TPP, cada third party vai ter o seu próprio certificado, tá? e ele vai ter que é, atualizar esse, é, essas, esse certificado aqui. Deixa eu pegar aqui um, um certificado, deixa eu só é, pegar aqui um resources, é. TPP Certificates. E... e são certificados de exemplo, tá? Não precisa, não precisa se preocupar. Mas basicamente eu venho aqui no meu certificado, eu faço a atualização desse certificado e eu gero é, as minhas access keys, é, é, meu token, para fazer a chamada a essas APIs. Então, aqui eu gerei um certificado. É, de, eu gerei já as chaves para o meu ambiente de sandbox. E aí eu posso ter também um ambiente de production. Eu vou fazer a, a mesma coisa aqui. É, e gerar o meu certificado de produção. É legal, muito bacana. Então, com isso... É, eu já estou introduzindo esse conceito de autoserviço. eu venho aqui na aplicação, eu vejo as subscrições, eu consigo, é, eu consigo testar essas APIs é, por aqui, então eu vou ter aqui meu, meus ambientes de produção de sandbox, eu tenho, é, enfim, todos os métodos dessas APIs, tá? A gente, eu estou usando aqui a implementação de UK, né, porque a gente já tem isso pronto. O que a AWS 2 vai oferecer para a regulamentação aqui no Brasil? A gente vai oferecer exatamente é, aderência à especificação. tá é, Então, todas as APIs, todos os métodos vão estar é, listados aqui, é, suportando é, a API. E isso é bacana porque isso é uma coisa que evolui muito. Né? Então a gente tem é, várias versões, é, né? já, já em UK tivemos isso, várias versões da mesma API, então você tem que, você tem que ter uma plataforma de gestão de APIs, onde você vai controlar é, todo o ciclo de vida dessa API. Então basicamente é onde a gente entra para cá, que é, é, deixa eu fazer um logout aqui, e vou mostrar para vocês como é que como é que isso aparece aqui, que é através do publisher, certo? Então eu vou logar aqui. Deixa eu logar como admin. Esse é o portal de publicação das APIs. Tá? Então, o portal de publicação é, é ainda é uma fase de design time, certo? É uma fase onde é, eu vou definir quais são as APIs, eu vou definir todos os recursos dessa API, as políticas, o nível de segurança que eu quero, quais são meus endpoints, enfim. Então, é, basicamente, funciona da seguinte forma. Eu, vou, é, eu posso criar uma API aqui do zero, né, fazer um design de uma REST API, eu posso dizer que eu já tenho um swagger file dessa API, eu posso dizer que a CPI tem um SOAP um endpoint, ou um GraphQL schema, ou é uma API WebSocket. Então, é, mostrando para vocês como é que isso vai funcionar na prática, a gente vai entrar aqui. Eu tenho, é, eu vou ter, eu vou ter é, as APIs nesse formato. Então, eu entro aqui. É, basicamente tá vendo aqui que eu tenho o swagger de todas as APIs né várias versões é, Berlin Group aqui a gente, algumas implementações que a gente já tem né é, vamos supor o CDR da Austrália Customer Data Standards então eu tenho aqui CDS Admin APIs, eu vou pegar o YAML file que eu tenho e ele já vai é, me gerar tudo isso daqui. Eu vou escolher os planos que eu quero disponibilizar essa API. Então, aqui eu posso criar, né? eu tenho uma, uma console administrativa para definir quais são os planos, quantos requests por minuto, por segundo, qual nível de, de controle que eu quero ter nessa dessa publicação dessa API, e eu crio essa API. Uma vez que eu crio, eu já tenho aqui um gráfico é, de requisitos dessa API. Então, eu estou dizendo aqui, olha, ainda está faltando esse endpoint é, ser configurado para você poder publicar essa API. Então, eu posso vir aqui no meu endpoint e dizer que é um protótipo ainda, que eu ainda estou implementando essa API, é, eu posso criar um protótipo, é, criar um mock, aqui eu tenho o um engine JavaScript que eu consigo criar um mock, eu posso dizer que é um endpoint dinâmico, Inclusive, eu posso dizer que é um lambda endpoint. Eu posso trabalhar o conceito de serverless aqui. Então, vamos, vamos colocar que é um endpoint dinâmico. Tá? É... Então, aqui eu tenho é, esses endpoints dinâmicos. Eu posso, é, enfim, colocar aqui e eu posso definir uma, algumas sequências que eu quero fazer nesse endpoint. Então, eu posso vir aqui. É, eu posso, é, eu venho de novo, eu pego a minha sequence desse endpoint e basicamente eu tenho, vamos olhar novamente, agora eu tenho todos os requisitos preenchidos para publicar essa API. Então essa API é o Consumer Data Standards, API, eu posso aqui também dizer se ela é pública, se ela vai ser restrita por roles, eu posso mostrar. É, ela pode ser restrita tanto no, no publisher, né, que é esse, esse design. Ela pode ser restrita. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para tá melhorar. E talvez se eu cortar meu vídeo aqui. A tela fica melhor. Poxa. É, então eu posso, é, enfim, controlar toda essa, essa visibilidade das APIs, eu posso definir algumas tags é, para pesquisa, eu posso criar algumas categorias de API para agrupá-las, eu posso definir uma default version não, alterar, enfim, é, alterar a foto, a imagem dessa API e basicamente eu é, eu posso, enfim, executar alguns controles aqui. O tá. que é, aconteceu? Runtime configurations, então eu posso é, fazer um schema validation, é, habilitar o, o mtls para essa API, é, enfim, eu vou ter aqui as definições dessa API, os endpoints que a gente configurou, as subscrições, toda a gestão do ciclo de vida, então ela está nesse estágio de create, created. É, eu posso definir, como eu falei, um mock e colocar ela num estado de prototype para que eu já é, consiga prover um, um acesso, né, um conceito de API first é, publicar essa API para teste, receber feedbacks, melhorar, enfim. E aqui são vários estágios que eu consigo é, ir trabalhando. Esse é um Swagger, se eu quiser editar é, o Swagger diretamente aqui. Os environments, então eu tenho o conceito de gateway centralizado, que é um, um API gateway, e eu tenho um conceito de micro-gateways. É, isso daqui é muito importante entender esse conceito, porque é, passa a ser um diferencial da nossa plataforma também. Tá? É, a gente tem o, o gateway centralizado como é, é, um, um conceito de all-in-one, não, não só all-in-one, né, mas enfim, é, eu agrupo, eu, eu, eu, eu faço o deployment em um gateway dessas APIs, ou eu tenho um conceito de micro-gateway, que é, é um design próprio é, para microserviços, para cloud native, então eu tenho uma arquitetura mais desacoplada, eu consigo definir alguns labels para esse micro gateway, eu, eu faço build desse micro gateway e eu rodo ele em containers autoescalável ele trabalha um conceito é, um pouco diferente, mais autônomo, então eu consigo escalar gateways de formas bem distintas. A parte de escopos, propriedades, enfim, e monetização também dessa API. Então, legal, eu, eu publiquei essa API. Se eu olhar aqui o life cycle, agora ela está publicada. E é, eu consigo, enfim, verificar já essa API, né, uh, que foi o admin. Essa daqui, a admin API, que eu acabei de criar. Então ela já está no estado de pubs uma outra coisa bacana que eu consigo alcançar com com, com o desenho o design de APIs é o, é o conceito de API products então posso vir aqui falar o seguinte eu tenho uma um API product que eu vou colocar de nome é, dados ou informação de conta tá é, não pro, vou colocar assim Produtos bancários. Produtos bancários. Tá? E, e da mesma forma como vocês viram eu criar uma API do zero, né, eu estou criando um, um produto. Só que o produto, eu vou fazer um mix né, das APIs que eu já tenho publicado, porque uma API geralmente ela vai ter né, vários é, recursos, vários métodos aqui para você trabalhar. Então, eu quero dizer o seguinte, que nesse produtos bancários que eu estou criando, eu vou querer só o, o GET do, do Banking Accounts, eu vou querer... É, eu vou, enfim, eu faço um, um mashup de, de APIs, então eu posso vir aqui e dizer que eu quero esse post, dizer que eu quero um, um get de métricas, e assim eu crio minha API chamada produtos bancários com esses recursos que eu tenho é, disponível aqui. Tá? Então, é, dentro do, desse conceito de, de publicação, né, eu tenho é, todo esse controle das APIs. Então, vamos voltar aqui. Eh, e mostrar eh, o que, que é importante. Então, eu já tenho eh, essas APIs, eh, o account transaction, então eu vou mostrar aqui para vocês como é que esse account transaction que está publicado, como é que a gente consome, né, e cria uma application eh, para fazer esse teste. Então, eu estou eu simulando aqui um primeiro acesso de uma, de, uma, de uma aplicação que vai solicitar o consentimento, né? ele vai trabalhar com as APIs que eu tenho de consentimento para solicitar é, o acesso a, aos dados de conta. Então, o primeiro ponto aqui é, é eu me autenticar. Então, aqui, se vocês perceberem, eu já estou usando... Um segundo fator de autenticação, ele acabou de mandar aqui para o meu mobile o código, tá? É, então eu vou colocar aqui esse código e vou autenticar. É, então, bacana, olha que interessante, aqui eu já estou colocando um. Eu já estou colocando é, essa minha TPP app, tá? Está é, solicitando o acesso. Dos detalhes da sua, conta, da sua conta. Então, ele quer pegar os seus dados básicos, dados detalhados, os balances, os statements e, enfim, aqui o período que você está permitindo esse acesso. Aí eu vou escolher que contas que eu quero é, conceder esse acesso ou não, e aqui eu posso dar um approve ou deny. Uma vez que eu dei o approve, it, ele vai trazer é, todos os dados dessa conta. Então, aqui é onde a mágica acontece, né? Ele, essa aplicação está validando, está é, usando um certificado válido, esse certificado está sendo validado é, em cada request, na, na, dentro do, do, do meu API, da minha plataforma, é, eu vou, dependendo da, da necessidade da regulamentação, eu vou consultar a, a entidade reguladora para validar esse certificado, eu vou falar com... com a integração do core bancário, e eu vou ter é, os dados de conta aqui, o consentimento é, fornecido por essa transação. Então, é muito bacana, vamos olhar aqui, então, a, o portal de consentimento, né, que é onde eu tenho um Customer Care Portal, onde eu vou verificar é, todas as transações que foram... Solicitado. Então, deixa eu fazer aqui um login. É, eu posso fazer algumas buscas né, por, por aplicações e aí eu vou ver é, todos os consentimentos que foram dados. Né? Eu tenho um histórico aqui de tudo o que foi feito. É, eu, eu posso remover a conta, revogar o acesso. Então, basicamente, eu vou oferecer o controle do porquê que eu estou revo revolvendo o acesso. E, enfim, eu, eu revogo o acesso desse, desse consentimento que eu, que eu acabei de dar. É, então é importante aqui a gente então até o momento a gente já aplicou alguns conceitos, né? O Multi Factor Authentication, onde eu solicitei um SMS. Deixa eu mostrar para vocês a, o, a capacidade que eu tenho é, dentro dessa TPP App Demo de trabalhar esse conceito do, do Multifactor Authentication. Tá? Então, a parte de segurança aqui. É, então, aqui eu tenho né, o inbound authentication, local outbound é, então para essa aplicação né, que eu estou colocando aqui tpp, App demo eu vim aqui e configurei o, múltiplos fatores de autenticação eu coloquei o step 1 um basic authentication no step 2 eu coloquei o sms authentication tá? e eu poderia vir aqui e criar vários steps né, do que eu quero, e, e é bem legal, porque isso vai gerando aqui para mim uma autenticação é, adaptativa, uma autenticação baseada em risco. Então, o que, que eu posso fazer? Eu tenho alguns templates onde eu consigo é, melhorar essa minha regra de multifator de autenticação, eu posso colocar aqui uma condição de quantos logins é, é, tentativas de logins é, estão sendo feitas, eu posso verificar é, um, é, o device que está sendo chamado, se é um device conhecido, se não é, se está vindo de um IP conhecido, se não está, é, eu posso, enfim, delegar para um third-party provider, um Office 365, então eu consigo criar regras no meu múltiplo fator de autenticação, onde eu vou é, definindo que condições eu quero é, que aquela aplicação é, que aquela aplicação execute, tá? Então, é, eu consigo facilmente integrar com, com user stores distintos, eu posso adicionar um service providers, então eu trabalho o conceito de é, federação de identidades, né? Eu crio um bus de identidade aqui e, e começo a definir quais são os, é, enfim, quais são os, a, a, os meus identity providers, né? Então, eu tenho uma lista de conectores aqui que a, que a plataforma suporta, eu posso trabalhar o challenge questions, eu vou definir os e-mails templates, eu vou integrar com e-mail, enfim, então esse requisito é muito importante numa solução de Open Banking, tá? E, e aí, a gente começa a, a, a, a, a também ter outra vantagem competitiva aqui, porque é, eu, o que eu tenho visto no mercado, é muita gente trabalhando com é, ferramentas de terceiros para ter uma solução completa, né? Então, é, trabalhando com com alguma plataforma de Identity Access Management, outra plataforma para fazer integração com o ar bancário, e no final, é, eles têm apenas um, um portal de, de APIs, né? É, que, basicamente, é, tem bastante players no, no mercado para isso. É, então, é, basicamente, é, essa aplicação me mostra, né? É, como é que como é que eu faço esse, esses fatores é, eu já mostrei isso aqui para você mas basicamente aqui onde eu vou é, definir ou enfim é, onde eu vou bloquear o, o o acesso se eu colocar um código errado então é, nesse controle que eu tenho aqui é basicamente onde eu vou definir essas regras é, uma outra coisa importante, tá? Numa solução de Open Banking, que a gente falou, que é a questão do onboarding, né? Então, o onboarding, é, basicamente, eu tenho aqui o meu portal do desenvolvedor e eu não tenho uma conta ainda, né? Então, eu vou ter que criar uma conta é, e eu vou. Também não testei isso aqui ainda, tá? É, eu também não testei, então estamos é, fazendo ao vivo aqui é, e, e, e, enfim, mas é ó, aqui, que bacana então, é, o processo de onboarding desse usuário eu também uso vários conceitos do, de uma plataforma de Identity Access Management, né? porque como eu falei é, quem, quem vão ser os meus usuários do portal né? quem vão ser os third-party providers que vão entrar na minha plataforma de Open Banking, eu tenho essa base de usuários, é, eu vou federar essa base de usuários com alguma outra base, eu vou provisionar esse usuário em algum user store, né? então, é, é muito importante ter uma solução robusta de identity access management, certo? E, e quando a gente fala de solução robusta, se vocês entrarem aqui, wsa 2com é, mostra os nossos conectores, que, que eles são, então vamos, vamos pegar aqui, por exemplo, os conectores de, de identity, é, eu posso trabalhar com todos esses, esses identity providers. Então, a hora que eu quiser é, colocar um FIDO como um, um, um fator de autenticação, eu venho aqui, eu habilito o FIDO, é, eu posso, é, enfim, estender a plataforma é, da maneira que eu quiser para é, fazer essa federação. Então, se eu quiser usar é, um Twitter ou, enfim, qualquer coisa que eu, que eu queira é, adicionar como conector, eu tenho isso daqui. E da mesma forma, eu tenho os conectores é, da camada de integração. Tá? Então, da camada de integração, é, eu tenho mais 160 conectores. É, os conectores são gratuitos, tá? não tem é, custo adicional nenhum. Então, eu quiser integrar com Salesforce, integrar com SAP, integrar com mainframe, é, integrar com Splunk, qualquer coisa que eu quiser é, fazer na minha integração, eu venho aqui é, e trabalho esses conectores. E eu tenho também é, aqui os, desculpa, os analytics que é onde eu consigo estender toda essa plataforma, tudo isso que vocês viram, para é, é, um, um mundo analítico, né? É, tomada de decisões em tempo real. Então, é, um, um dos módulos que a gente tem na plataforma, é o Transaction Risk Analysis, eu uso essa streaming, né? eu uso esse, essa plataforma de streaming, que é super robusta, tá? É, para fazer a tomada de, de decisão em tempo real. Então eu posso é, integrar com o TensorFlow, eu posso integrar com um RabbitMQ, com Redis, com Cassandra, eu posso, enfim, é, trabalhar com várias extensões aqui é, dessa plataforma também. Essa, a plataforma de analytics, ela desempenha um papel muito importante porque quando eu estou definindo, né, esse, o meu admin portal, quando eu estou definindo o, os planos, é, deixa eu ver. quando eu estou definindo os planos, então eu venho aqui, né, é, na, nas minhas throttling policies eu vou definir aqui aqueles planos que eu mostrei para vocês, né? é, gold, silver, é, não autenticado, ilimitado, eu criei até um plano aqui de uma outra demo, eu chamei de madeira, eu defini a cota dele de é, 10 requisições por minuto, é, eu tenho um rate limiting, por mais que eu coloque 500, eu posso colocar um rate limiting de 10, então isso eu evito muito a sobrecarga do legado, é, do back-end eu consigo definir vários níveis é, de controle aqui. Eu acho que até na, na apresentação aqui, eu tenho, é, eu tenho esse, esse slide onde eu, eu, onde eu coloco né, é, os rate limits. Então, eu, eu defino já, é, pra, por aplicação, né, eu escolho o meu token cota, eu tenho burst control, eu tenho na nível de subscrição o, o level throttling, na API eu posso definir por API ou por recurso também, eu posso colocar throttling por recurso, então extrato, é, algum, algum recurso que eu queira proteger um pouco mais, né? é, eu posso definindo esses limites aqui. E no final eu tenho também um back-end é, throughput, porque não adianta nada se eu definir, sem aqui é, no nível de aplicação e cada usuário desse subscrever esse plano no final eu vou ter 600 requisições permitidas e vai chegar aqui o meu back-end é um legado e ele não tem condições de suportar 600 então eu faço vários níveis é, de controle de de throttling tá é, então no throttling eu coloco eu, eu trabalho a questão de bot detection blacklists é, eu comentei do microgateway, né? então eu posso vir aqui e criar um label de microgateway é, extrato, e enfim, adicionar um host é, aqui, meu Kubernetes cluster, para o meu extrato. Né? Então, quando eu estiver publicando é, uma API, então, só voltar aqui um pouquinho no. É, Vou abrir um novo aqui, vou, vou voltar aqui um pouquinho. É, na, no meu portal de publicação. Isso não foi, tá? Só esqueci. É, no meu portal de publicação, eu consigo, né? Então, eu tenho aquela API Accounting Transactions. Eu vou vir aqui agora no meu. É, no meu desculpa, nos, nos meus endpoints. É, desculpa, nos meus environments. E eu tenho o microgateway extratos, que vai rodar no meu Kubernetes cluster. Então, eu poderia fazer o deployment desse, dessa API de extrato, numa de, de, de, forma de é, micro microgateway, né, num componente chamado microgateway que tem esse conceito de ser autoescalável, né. Então ele não depende de banco de dados, ele não depende é, do key manager, ele te, ele consegue fazer a validação própria do, dos tokens, né, das, através das assinaturas da, das chaves. Então ele ele trabalha de forma autônoma e por isso eu consigo utilizar as policies do Kubernetes para, é, enfim, escalar esse micro gateway, né, para quantas réplicas eu quiser desse micro gateway, que vai suportar esta minha a, a minha API é, account transaction, tá? Então, é, quando eu defino um label para uma API, eu estou dizendo que é, eu vou, enfim, é, fazer um build, né? Eu vou adicionar o meu pipeline de CI/CD essa, esse label né, no, no, durante o build e eu vou gerar micro gateways com essas APIs, com as policies dessas APIs e aí eu faço o runtime disso é, por fim, eu queria mostrar também para vocês aqui ah, daí a gente viu aqui né, os consents é, das aplicações que foram autorizadas, a parte de pagamentos eu tenho aqui também um testing, né, um teste um testing que eu consigo fazer aqui é, para executar é, de forma automatizada aqui também o meu as minhas transações, transações é, isso daqui eu estou gerando mais é, carga, o que é um conceito muito importante, né, porque é, se, a hora, que, a hora que eu vejo, é, então ele está executando aqui um teste, um teste automatizado, eu só vou fazer o login, porque eu estou com múltiplo fator de autenticação habilitado. É, então, está vendo? Aqui já é uma transação de pagamento. Então, ele já está me pedindo é, consentimento para fazer essa, essa transação de pagamento. Tá? Então, eu vou aprovar essa transação de pagamento, eu tinha definido um callback URL para cá, é, e eu já consigo ver né, aqui nesse meu portal todas as, é, todas as, as condições de, de pagamento né, que, eu, que eu executei agora, então já, eu já tenho essas duas aqui, ó, é, foi autorizada, foi consumida, exatamente as, as transações de pagamento que eu consigo é, fazer aqui. É, então, é muito bacana, né? acho que o nosso tempo está acabando, eu queria abrir um pouquinho para perguntas. Ah, um último, um último módulo e que também eu, eu queria mostrar para vocês, que é o Analytics. Tá? É, o Analytics é onde eu vou ter é, as informações da minha, é, da minha API, né? Quem consumiu. Ops. Ah, ele está executando o tá? é, Eu vou ter as informações da minha API, é, de quem consumiu, quem foram os, os principais, os top users, top subscriptions. Eu consigo fazer o drill down aqui é, e, e eu tenho relatório de tudo que foi feito é, por tempo quando essas APIs foram criadas, então a gente criou essa daqui agora, né? essa My Mobile App, é, então eu consigo é, ter estatísticas é, de uso dessas APIs. É, eu estou limitado a essa plataforma? Não. É, a partir do momento que eu tenho gerado esses dados, né? a partir do momento que eu tenho essas informações, é, eu posso integrar com, com LK, com Splunk, com alguma outra plataforma de terceiro. É, então a nossa plataforma ela, ela, é, ela é muito modular, tá? No que tange a no que tange a, a parte de integração com com plataformas de terceiros é, e eu consigo, enfim, é, definir aqui é, ter uma visão analítica é, do consumo da minha plataforma, de, de quem são os top users, por device, as transações que foram negadas. Então, eu tenho, é, inclusive, o Fraud Detection Dashboard. Ah, tem, tem uma outra coisa é, bacana. Deixa eu parar este teste. Ele está, senão ele vai ficar me pedindo. Uma outra coisa bacana, é, basicamente, no, na parte de, de client registration, né eu posso customizar um workflow de, de aprovação, eu posso trabalhar com alçadas de aprovações, eu posso fazer isso de forma automatizada, né então aqui através de um sign up workflow, ou de um dynamic client registration, manual client registration, é, enfim. Esse daqui é, seriam. É, a, a, a onde eu vou além, né? Como é que eu vou além do compliance? Então, o além do compliance. Vocês estão vendo minha tela? É, só para exemplificar um pouco tudo o que eu falei, né? A gente tem, então, o regulador aqui em cima, que, que vai ser definido aí, é, através de um comitê, né, que no, e provavelmente vai trabalhar é, ligado aí ao Banco Central. Então, a gente tem o conceito do API Gateway, da parte de Developer Portal, Analytics, Monetization, a parte de Gestão de Identidade e Acesso, Consentimento, Strong Customer Authentication, client registry, e não esquecendo da parte de integração com o core bancário, né? Então a gente vai, tudo isso tem que se integrar com o core bancário, com sistemas sistema de pagamento, sistemas de, de risco anti antifraude, sistemas de auditoria, tá? É, o que é importante, né? Quando a gente pensa numa plataforma de Open Banking, e aí é, é, é pensar na, na performance e escalabilidade também, né? É, a nossa plataforma, então, a WSA2 tem um histórico aí de 13 anos de, de, de vida, onde o nosso foco é plataforma de integração, barramento, né, o Enterprise Integrator, é, API Management, para toda a gestão de APIs, e a Identity Access Management. Então, vocês viram que esses três pilares, né, são a base de uma solução de Open Bank, por isso que a gente tem é, essa solução de Open Bank, só que a, a, a partir do momento que a gente fala de escalabilidade, a partir do momento que eu vou pegar uma aplicação de Open Banking e abrir isso para o mundo, né, é, para a internet, eu vou ter é, que trabalhar todas as questões de escalabilidade. Então, eu, eu peço que quando vocês é, avaliarem uma solução de Open Banking, não deixem de... É, de se atentar a, esse, a esses é, requisitos não funcionais, né? porque a performance vai ser muito importante, a escalabilidade de, da sua aplicação vai ser muito importante, a extensibilidade dela, a, a, o nível de conectores, né? integrações com, com, com algoritmos de machine learning, enfim. Então, é, aqui um pouco mais em detalhe né, sobre isso daqui. E a, e a jornada, né, que acho que é muito importante também, é, a nossa experiência em projetos de Open Bank, né, a, a onde a gente faz um design um workshop para entender é, as necessidades do banco, para entender o momento, para entender os sistemas, né, para identificar os requisitos funcionais e não funcionais nosso projeto de implantação ágil, nossa fase de testes, nosso acompanhamento do GoLive, e aí o Beyond Compliance, né? O Beyond Compliance é a hora que a gente entra com, com outros serviços, APIs, que, que não necessariamente são APIs reguladas, a hora que a gente pode entrar com monetização, a hora que a gente pode é, entrar com tudo. Então, quem quiser ver um, um webinar específico de monetização o meu amigo Vidura vai estar apresentando no dia 30 de julho esse webinar. Eu convido vocês também a participarem. É, o Vidura tem muita experiência de implantação mesmo em UK, Austrália, e em vários lugares aí como implementando a solução, então vale muito a pena. E eu queria abrir um pouquinho agora também para perguntas estou né? aqui é, à disposição, não sei se tem alguma pergunta é, no chat, eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, como é que a gente pode estar tá apoiando. Eu acho que tem muito mais para mostrar, tá? É, nem consegui cobrir tudo, peço desculpas aí pelos ocorridos durante a demo, mas o, o, o motiva, acho que o principal motivador foi dar uma ideia de, de abrangência tecnológica, né, que uma solução de Open Banking tem que ter. É, e, e é isso, assim, acho que a gente está aberto aí para conversar, para mostrar, para entrar no detalhe, fazer uma demo. É, então, aqui eu tenho uma, uma pergunta. Vamos, vamos verificar aqui. É, a plataforma de Open Banking é parecida com os produtos IS e IAM. Quais visões são exclusivas do produto Open Banking? Tá, excelente pergunta. É, a, a nossa solução de Open Banking, tá, ela foi construída sim, em cima do API Manager, em cima do, do Identity Server. Mas o que eu, o que eu mostrei para vocês aqui, acho que é o principal ponto. Né? É, as APIs, a gente atende a especificação. Então, quando o Banco Central divulgar o formato da especificação do, é, das APIs é, do Open Bank no Brasil, o nosso time de Open Bank que é uma vertical é, exclusiva dentro da WSA2, vai trabalhar para suportar em todos os detalhes, essas APIs. Então, isso é uma coisa que já vem pronta. Além disso, é, você tem toda essa orquestração, né, esse suporte a validação do TPP com certificados, você tem essas mediações pré-prontas, você tem... É, a nossa experiência com projetos de open banking você tem toda a parte de, de aplicações exclusivas do open banking a parte de consentimento né é, que a gente gerenciou e, e, e viu ali os consentimentos de pagamento consentimento de é, de dados de conta tudo isso é a parte de solução do open banking o solução do open banking é modular então por exemplo se você quer um módulo de transaction and risk analysis né para validar em tempo real, é, eu até acabei nem mostrando, mas posso mostrar aqui é, algumas outras coisas. É, então, vamos supor, eu quero criar uma regra, eu quero criar uma regra através de um template, eu quero criar uma regra antifraude. Então, eu já tenho vários templates aqui é, dessa, da solução, para eu definir é, quais são as regras, os thresholds. Então, a solução de Open Banking como um todo, né? Ela vai é, ela parte da customização dos portais, dessa, das telas de consentimento do Customer Care Portal, é, do Consent Management, é, de, de, toda, é, de toda a customização em cima dos nossos produtos, tá? O que, o que na verdade é, o que na verdade é, faz com que seja uma distribuição diferente do produto vanilla. Espero que isso tenha respondido. a gente, posso, é, a gente pode entrar em algum detalhe depois. Como posso solicitar uma apresentação específica? Olha, o meu e-mail é robertowsa 2com é, Vocês fiquem à vontade para se conectar comigo, para solicitar uma apresentação específica, para a gente entender é, as suas necessidades. tá? Eu também estou no LinkedIn, é, Monteiro, Twitter, é, tem várias formas de, de encontrar aqui, é, de falar comigo. É, bom. Tem mais alguma pergunta? A solução do Open Banking não é uma solução open source, tá? É, ela é uma solução proprietária justamente por ter todo esse desenvolvimento customizado em cima da, da, da plataforma é, que vocês já conhecem, né? É, de, do API Manager, Enterprise Integration, Integrator e Identity Access Manager. Bom, é, não sei se tem mais alguma outra pergunta ou não, mas eu gostaria de agradecer a todos os presentes é, que, que aguentaram aqui é, um pouco mais aí de uma hora nessa apresentação, é, agradeço, estou à disposição para sanar dúvidas, para enfim provar que o API Products é, não dá erro e agradeço, então, por hoje é só. A gente vai, vai mandar para vocês um, é, um comunicado, né agradecendo, mostrando, é, apresentando um pouco mais de detalhes e fico é, aberto aí, se vocês quiserem ver mais alguma coisa, por favor, mandem sugestões para nós, ok? Muito obrigado, pessoal.